Boa noite. Boa noite. Hoje, no Mundo da Expressão, vamos estar, de novo, falando sobre as questões que envolvem o ser humano, né? E as culturas. O mundo antropológico. E... dentro dessa, Norte ao da Costa, vai claro. expor sobre Baruc Espinosa. Baruch Spinoza. É o, é, o Baruch Spinoza, ele é de família judia convertida ele saiu da da espanha arábica já tinha influência dos árabes e que era outra cultura e o avô dele mudou para a espanha e ele nasceu mudou para a espanha se converteu para o cristianismo e o, o baruc espinosa família dele foi para para Holanda, né? Países Baixos. E lá, ele, os pais deles, mesmo convertidos ao judaísmo, ao, ao cristianismo, desculpe, é, manteve-se a tradição do, do, de criar o filho como no, dentro do judaísmo. E o Baruch Espinosa nasceu no, em, Am em Amsterdã. Mas, é, é. Amsterdã em 1632, 1632. 1632. Numa época em que o mundo tá passando uma transformação muito grande, né? onde um homem é, tinha preocupação de explicar as coisas e os seres. Aí eu pergunto para você é, nessa, porque a Holanda ela estava vivendo, quando o Barroco Spinoza estava vivendo, ele estava vivendo um período onde diferenciava o, o protestantismo. O calvinismo na França é, mais é, queria que a igreja estabelecesse lei. E já na Holanda, já, eles não tinham colônia, eles queriam fazer mais comércio. avante porque tanto Portugal como Espanha tinha, tinha, tinha as colônias, eles queriam fazer o comércio. Então, começou a, a, a, os grandes comerciantes holandeses a fazer, e Baruch e, e Grift, né que foi o... o estabeleceu um calvinismo chamado libertino. O libertino, muita gente pensa que é libertinagem, que é uma bagunça, etc. Mas o libertino é para ter liberdade fora da igreja. Ele não queria que a igreja predominasse o pensamento. E Baluque surgiu nesse contexto, é, nesse contexto e, e começou a explicar, tentar a explicar as coisas dos seres, estava vivendo naquela época como Descartes, como Pascal e outros outros filósofos que é, hoje os filósofos colocam ele como na linha racionalista, né? Então assim as culturas é, sempre os homens sempre procuraram a origem das coisas dos seres que antes a igreja não, não predominava o, na Europa, a Igreja ela falava e dizia, e aí a partir de, de 1600 apareceu é, esses, esses filósofos que começaram a, a questionar a, a formação de Deus. Qual é essa diferenciação, né, é, Baruch do infinito e finito é, que surgiu nele? É, vamos todos muita expressão. Sempre vou se da questão de Deus, é, torna-se uma questão complexa. Complexa por quê? Porque todas as culturas, em todos os tempos, ela, ela, ela, ela sempre quis explicar o homem e Deus de alguma maneira. Né? Então, essa concepção predominou durante muitos anos na história. Se você observar, por exemplo, na cultura grego-romana, nós vamos encontrar também eles quiseram de alguma maneira explicar o deus de uma forma politeísta. Então, antropologicamente, sempre o homem preocupou em explicar essa questão. Essas é, são as grandes inquietações metafísicas que sempre acompanharam o ser humano. Né? Mas, é, a metafísica, ela, é, ela, foi, ela ficou mais solidificada no racionalismo? No caso não, não. A metafísica é parte do princípio de, de, de explicar o ser humano de uma outra maneira. A metafísica ela sofre diversos, diversos processos, mas a, a questão fundamental que nós temos que analisar a corrente da filosofia é da seguinte forma. O universo é explicado de uma maneira antropologicamente politeísta, a observação do ser era em cima, ainda que de forma equivocada ou não, dado o momento histórico, mas com a base aristotélica sai essa observação do que está de cima e vem para baixo. A observação do objeto. A história da filosofia começa a ter uma nova vertente. A evolução do pensamento começa a entrar numa outra visão. Então assim, se colocando assim, aí começa a aparecer a metafísica da Palavra? Ele começa a começar a observar a metafísica da Palavra. O homem não é explicado mais numa vertente, numa vertente antropológica politeísta, mas sim dentro de uma visão de Palavra. É, então quer dizer que o homem é, naquela época era é digno de fé ou não? Não é uma questão de ser digno, de fé ou não Ele está andando pelos primeiros caminhos da descoberta normal, natural de que a questão da dignidade ela não era nessa questão, a questão era, era a busca da explicação por determinado algo que o um inquietava e nessa inquietação ele começou a formular diversos pensamentos, diversos conceitos e esses conceitos foram foram crescendo e crescendo e formou diversas correntes de pensamentos em torno daquilo que poderiam chamar Deus. E Na concepção até 1500, a concepção de Deus assim, para, para a Europa, falando né? na questão da Europa, como é que era? antropomórfica? Como é que é essa explicação? Primeiro, temos que analisar o seguinte, o pensamento predominante, até determinada é, ela época, ela se tornou se racionalista. O que é racionalismo? O racionalismo é a explicação do ser humano por base lógica discursiva e que tenha a prioridade, a experiência de todos os fatos e de todas as circunstâncias. Essa predominação do racionalismo foi produto antropologicamente e antologicamente de todo o processo de desenvolvimento do pensamento. Então o racionalismo chegou até determinados dias nessa questão. Nós podemos pegar René Descartes, que é um dos pais do racionalismo. Nós podemos pegar diversos pensadores, que ajudou Kant, por exemplo, ajudou a formular o conceito do racionalismo. Então, o racionalismo, ele começou a dar as explicações... Esse diferentes. racionalismo era diferente da igreja. Era totalmente diferente da igreja. Só que a igreja, historicamente, ela sofre sempre um processo de culturação. Ela, ela, ela se adaptou a algumas algumas temáticas do racionalismo, Adaptou no seu jargão teológico e deu uma nova concepção de pensamento do racionalismo E o racionalismo teve uma nova vertente diversos pensadores da igreja católica, podemos citar São Tomás de Aquino E tantos outros que fizeram a adaptação do racionalismo Os jesuítas Mas, foram um Os jesuítas também foram outros também que fizeram uma adaptação histórica também então nós tivemos também todo esse processo, então toda a história do pensamento é a história do racionalismo e outros grupos tentando adaptar Mas a questão fundamental é, agora entra numa questão chamada Espinosa Espinosa, isso aí, então falando de Espinosa, ah, o que ele achava dessa questão do homem com o infinito, com Deus, então. essa relação você mesmo no começo você diz que Spinoza estava numa conjuntura histórica completamente diferente da Holanda A Holanda já estava já predominantemente já também com o racionalismo mais, mais bem acentuado A Europa já estava com o racionalismo bem acentuado Diversos pensadores estavam, a igreja também estava A grande falou que, a, que as pessoas querem falar aqui, que o Spinoza ele era racionalista Ele não era 100% racionalista Lógico e óbvio que ele como filósofo Ele estudou todas as formas de pensamento E ele chegou a seguintes conclusões Que para se atingir Deus Para compreendê-lo maior Através da razão, da lógica e do racionalismo Seria impossível você tirar alguma conclusão específica Sobre essa questão de que diz respeito a Deus Na concepção dele, Deus era o infinito essa infinitude que está no universo E que o homem era finito, produto do finito Não tinha uma separação entre o infinito e o infinito Batia com o racionalismo, batia com a estrutura da igreja Que tinha uma concepção completamente diferente nessa questão Por questões dogmáticas que estavam muito mais bem organizadas Esse foi um dos pontos chave do pensamento do então ele, ele, Baruch coloca o ser humano como realmente dependente da natureza do infinito com o infinito? Ele é o processo normal, natural do infinito na sua somatória inter, de, de, de interligação. E se ele descarta qualquer possibilidade de dogmatização, qualquer possibilidade de igrejas, qualquer possibilidade do racionalismo, querer explicar a Deus de forma racional. Aí entra o um grande confronto entre eles alguns, e muitos outros filósofos. É, Através da lógica e da razão, não se explica o infinito. Ele deixava bem claro na terceira proposição dele <risos> nos escritos. Aliás, até uma coincidência se torna um grande impáforo. Através não, não se consegue explicar. Nessa, vamos colocar aí uma frase que podia ser caracterizada como uma frase é, de um de filósofos hoje na linha existencialista, é, fenomenologista é, e outros, que os filósofos atuais eles trabalham, porque se dizem que, é, alguns, é muito mais fácil falar do ateísmo do que as coisas hoje, das coisas do infinito e do finito, que as pessoas perderam essa noção, porque é... é é agradável recusar o que não é útil. A, a, a utilização dos aspectos é, dos tolos não é, não é a palavra, mas é, é, a causa do erro é a ignorância da pessoa. Então o racionalismo colocou que o ser humano é extremamente ignorante e ele tem que perceber, hoje os filósofos acham que você vai trabalhar a questão é, de Deus com uma visão única, o que você tem a falar sobre isso? Então, esse é o grande problema do racionalismo, na medida que ele coloca uma medida só de pensamento, que achar que só o racionalismo tem bases para explicar toda a realidade do universo. Ele se, ele, ele, ele se absolutiza, ele se transforma no, numa, numa vertente dogmática. Ele próprio se dogmatiza o seu pensamento. Então ele vira unilateral. Ele vira-se unilateral porque ele não dá uma ampla possibilidade de observar uma outra observação de um outro. Ele vira tanto reacionário, ele passa a ser reacionário o racionalismo aquilo que ele tanto combateu a nível de ignorância, ele passa a ser ignorante quando não há uma perspectiva nova de enxergar uma no, um novo horizonte espiritual né? então essa é uma questão muito grave do racionalismo então o homem deseja desmedidamente desmedido hoje as coisas estão acontecendo quem não entende essa que o Baruch explicou que ah, dá para dar mais uma pincelada do que ele pensou das então, paixões? O ser humano ele é energia ele é produto das suas emoções, das suas feições, das suas afeições, dos seus sentimentos ele é produto de tudo isso ele é feito para isso e ele é isso ele não é mais, nada mais do que isso, ele é produto dessa questão do infinito o que a igreja e o racionalismo tenta de alguma maneira e através de algumas correntes de pensamentos, principalmente filosófica negar essa questão inerente ao ser humano e essa questão não, não tem como negar Baruco foi muito bem claro ao explicar o ser humano de forma global inteligente, ele é finito produto das suas afecções, produto dos seus sentimentos, das suas emoções é, somos diferenciados porém do mesmo tronco com características diferentes mas porém temos esses mesmos sintomas que nos carregam o que aconteceu é o seguinte a dogmatização a uniform, uniformização dos sentimentos através da igreja junto com o racionalismo ela, ela mutilou o ser humano, botou numa cadeia, numa redonda e quer explicar o ser humano de um outro ponto de vista e esse ponto de vista não existe no momento para explicar por isso que Baruch foi muito combatido porque ele sempre enfatizou esse aspecto a ah, como René Descartes René Descartes por exemplo ele quis colocar uma situação que que que ela não existe no ser humano na concepção do Baruch Eu logo penso logo penso se existe ou não está fora do conceito totalmente de Baruch Baruch pensava que não é essa é a realidade então que para ele na proposição 11, on, né Deus, ou por outras palavras, a substância, né? so, quando ele fala substância, é, é, explica para o povo o que é isso. A, a substância é o universo, as energias, o processo que foi feito o ser humano dessa energia, que são substâncias, não, não são nada mais substâncias, do ponto de vista de energético de barulho, de que Deus. Então quando ele fala a substância, ele está conceituando o finito, que somos substâncias, que somos nós são é um produto dele, que é o infinito junto com o finito. É muito claro e muito simples. As pessoas complicaram o pensamento dele. Então ele coloca, né, no caso agora com essa explicação que deu para entender muito bem, que ele coloca então que a substância é, tem infinitos atributos, ou seja, nós temos infinitos atributos. Exato. Cada um dos quais exprime uma essência. Exatamente. É uma essência eterna. E infinita existe necessariamente? Então, parte específica de cada ser humano tem uma característica de essência infinita, mas porém, com características diferenciadas por questões de personalidade de indivíduo, passamos a ser iguais. Nós somos iguais na finitude. Nós somos iguais na finitude. E temos dificuldade de entender o infinito. Pelos pensamentos ao redor que dificulta Na concepção de Baruso precisava nenhuma organização Não precisava nenhuma dogmatização Não precisava nem essas literaturas que quer colocar o ser humano é Prender o ser humano numa redonda, uma redonda de pensamentos é, religiosos E é, dificultando essa compressão do infinito Porque geralmente quando na época ele surgiu tudo era é, é, coisas de, de, de, de processos né é, é, terríveis as pessoas é, era é, é a analfabeta e é, aqueles que tinham o poder da autarquia que a outra vez foi discutido né? Exato. É, foi precipitado e, e nessa quando ele fala assim a, agora com o mundo, novo, com as novas descobertas, com as novas, criou-se novas paixões, que é, estavam reprimidas. Exatamente. É. O que aconteceu é o seguinte, historicamente, essas paixões que foram reprimidas historicamente pelas organizações dogmáticas, somaram também com o racionalismo, é, aquelas afecções que foram reprimidas de tal forma isso quando eu falo paixões nós dizemos em todos os sentidos são paixões emocionais, são paixões sexuais, são paixões novas ah então eu vou colocar aqui a proposição 32 segunda dele não, então um a vontade não pode ser chamada de causa livre? não, ela, não pode, ela pode ser chamada de causa livre no momento que ela não é reprimida dentro de uma estrutura organizacional é, dogmas como foi o ser humano historicamente é deixa de ser livre porque o pensamento se uniformizou o ser, o ser humano quando ele uniformiza as ideias em torno das suas afecções humanas ele se asfixia alf, a única que o que diz muito claro nessa proposição que você diz aí que é o seguinte, que no futuro essas afecções novas, os sentimentos novos viriam, só que está vindo agora de uma forma totalmente mais séria e mais grave. Porque o ser humano perdeu, é, o ser humano perdeu é, é, é, é, é o domínio total de si próprio, as emoções estão, vocês podem observar na outra análise antropológica minha a massificação da sexualidade e outras coisas de afecções humanas que estão acontecendo na sociedade já são produto dessa repressão histórica religiosa hum. que foi imposta sociedade. Então humano. porque na, no, na, no, na, no, na, nessa mesma posição ele diz que que Deus não efetua coisa alguma por liberdade da vontade Ah sim! A gente parte do seguinte princípio que a igreja católica, especialmente a igreja ela partiu sempre do princípio de que nós temos uma certa obediência em relação a Deus e Deus em relação ao homem. Não, não, não, não. O Deus não tem responsabilidade nenhuma perante o homem, e nem o homem tem responsabilidade, porque eles são interligados no infinito e no infinito. E essa responsabilidade na concepção de que ela não existe, ela não é real só existe infinitude e infinitude porque as verdades que foram ditas foram sempre é, é dado como coisas naturais pela pelo, pela elite da época por, é, e nisso Deus a existir e agir de um certo modo eles, eles fizeram achar que Deus ele colocava que o ser humano tinha que agir e de certo modo e existir de certo modo que pode que que não podia ser produzida por Deus a outras maneiras diversas. É. Aí só o por fazia a parte a, de uma de antropológica. Nos usos, os costumes, os, os grupos dominantes na época para ajustar Deus de acordo à sua realidade. O que eles faziam? Que Deus o que você teria que se adaptar a essas determinadas normas. Não esqueça que eles tinham o poder de escrita e o poder de domínio. Então eles personificaram Deus desta maneira para cultuar o homem, para dominá-lo cada vez mais, e o homem não ter uma observação em outro pensamento. Foi o que Spinoza deixou muito bem claro. Deixou muito que, bem claro é, essa questão. Colocando assim, porque ele falou assim, ó, é, é, você tem que ler, é, é, como estava nascendo a Bíblia na época, né? As bíblias, a bíblia estava lançando por calvinista, luterano, catolicismo, vários tipos de bíblias com várias partes e ele colocou o seguinte, a Gênesis, quando coloca é, na primeira parte da Gênesis Deus fez, Deus fez o homem, e disse, o homem e a mulher, e descansou já lá na frente ele começa, ele fala assim, ó, os judeus começaram a colocar a questão do Adão caído, Adão e Eva tem duas M's então? Não. Eu, particularmente, quando analiso que eu sou espinosa e a parte da simbologia da Bíblia, eu considero a mais forte essa, pelo menos a nível ocidental, essa visão simbólica em relação à caída do homem. Não houve a caída do homem no sentido... Ele ficou orfo, orfo e esqueci de Deus como, como uma coisa aqui na terra. Isso é uma parte simbólica que não, não corresponde às expectativas daquilo que o infinito propõe para o infinito da sua afecção humana. Isso é um, um, ah, Mas um... isso aí ocasionou ódios aparentes? Ah, sim. A sociedade, na medida que ela evoluiu o pensamento, ela quis dividir. O ser humano entre homens e mulheres e dividir as questões de encargo de responsabilidade tudo numa vertente e se produziu uma série de situações sociológicas historicamente. Foi um dos graves erros dessa, dessa mitologia que ela predominou e quem sofreu muito mais foi a mulher nessa questão dessa afecção humana. O, o Baruch faz e, bem essa fala parte. Muito bem essa questão. Aí dividiu o ser humano e como se Deus fosse responsável responsável pela caída do homem. Ah, ah já tem até mão que o infinito... Olha, pensa bem, observa. Que o infinito, dotado de toda inteligência, dotado de todo o poder, de todas, ele ia ter um disparate desse, fazer um erro gravíssimo em relação a isso? Jamais. Isso é um equívoco, um equívoco total. Ele fez a ficção humana perfeita. Então ele fez o objeto singular perfeito. Perfeito. Perfeito. perfeito. Ele é perfeito. Os homens... Hum. através das suas, das suas formas de interpretações simbólicas e mitológicas que deformaram-se sem o próprio para domínio próprio para domínio de grupos né? isso aí é, uma, é um fato então na proposição 10 da ética dele a essência do homem a essência do homem não pertence ao ser da substância que é por outras palavras a substância não constitui a forma do homem que ela envolve uma existência necessária portanto o homem é... é dada essa substância ele existiria necessariamente aqui só lá em cima? não, observa bem o pensamento dele que é o, é, o homem existiria tanto aqui como lá a proposição é que ele diz o seguinte, que a ética a ética colocada no ser humano, ele como substância, foi colocada no processo histórico do homem. E essa ética que ele combate, que foi uma ética desvirtuada e equivocada, que foi uma ética que complicou mais o ser humano do que mais evoluiu. Se tivesse colocado uma outra ética, não essa ética que foi colocada histórica nele. Então, então é, é, na época eles falaram assim, essa ética colocada nele põe a responsabilidade da substância Hum. com a substância infinita, o que estava equívoco. Hum. Não, ah, você se tivesse uma outra ética, você, você não teria essa responsabilidade nenhuma. Entre você, o finito e o infinito, da forma como você entende. Nessa proposição dele é uma das mais, é, mais difíceis e mais conversas. Porque às vezes não aceita essa proposição dele. Então, quem... é é, na época ele fala assim, o povo falava assim para ele É cupidez falar sobre tudo E não querer ouvir nada é, Então se colocou a paixão é, Na parte de, de cupidez é, Amor, felicidade é buscar, O racionalismo buscou isso No racionalismo, no racionalismo acadêmico Fenomenologista, existencialista e etc colocou essa essa essa questão e ele é, fala que ó, os racionalistas falam que é, eles cometeram atos vergonhosos e na época é, o discar mesmo colocou tem em primeiro lugar a vergonha de si mesmo que logo penso penso logo existo a gente faz do seguinte vestido o racionalismo ficou assustado com algumas questões humanas, nas afecções humanas, usando né, a terminologia do Barucho. no seu processo histórico, óbvio, era óbvio que as emoções, os sentimentos humanos, era muito mais aflorado, era muito mais desenvolvido em todos os sentidos e que tornaria nós vergonhosos, mas a manifestação humana era, era, era, mais, era, era, era, era muito mais excelência, ela tinha muito mais excelência. O que o racionalismo fez foi frear todo um processo de forma natural, natural e normal natural através do seu pensamento, ele colocando uma ética do ser humano que não pode se manifestar em torno de suas manifestações mais íntimas e profundas emoções, o que o Balu condenava profundamente. E o racionalismo ajudou, ajudou de alguma maneira a mortificar o sentimento humano. Haja vista, por exemplo, todos os pensamentos é, que você diz aí que é eles não são nada mais a menos que frear o pensamento humano. Então que, aí, segundo o, o, o corolário dele, né, pelo desejo que nasce da razão, seguimos diretamente o bem e evitamos diretamente o mal. É, o conhecimento do mal é um conhecimento inadequado. Por quê? É inadequado pela seguinte forma, o ser humano tem dentro de si um conjunto de emoções um conjunto de, de, de situações internas e manifestações que ele tem que se manifestar e a hora que o ser humano, ele está falando no contexto histórico dele, no contexto daquela ética moral, que se o ser humano não conseguisse se manifestar, se torna uma coisa ridícula, o ser humano se torna medíocre querer frear uma coisa humana, e que eles, o racionalismo, tanto e as outras organizações queriam frear o ser humano dessas suas manifestações. E Por exemplo, que ele fala, uma, é uma coisa uma, ridícula. É ridículo, por exemplo, isso. Por exemplo, ele falou assim, a, a cultura, né, a galinha preta. O pessoal falava galinha preta quando surgiu, que na época, hum. os negros, né, a galinha preta é uma coisa, até hoje, é condenada. Isso é uma questão de paixão? Eu acredito que é uma questão de, de, já de formação de preconceitos, né, os preconceitos que já estavam já se originando, né. Então, ele bate nesse preconceito, quando ele fala. Todos os preconceitos. O ser humano é energia pura. Então, sob a direção da razão, nós escolheremos entre, sempre, nós sempre escolheremos de dois bens, o maior, e dos males, o menor. Isso dá para aplicar hoje? Hoje Nossa. o ser humano, ele, ele escolhe o bem mais... Não, hoje o mundo está moderno, a conjuntura de valores que era outra as compreensões são outras. Uhum. Então, eu tenho que analisar as conjunturas históricas. O, o, o, o, se diz o seguinte, a noção do bem e do mal hoje está mais bem estabelecida, mas ela está bem estabelecida ainda dentro de uma cultura, de uma cultura grego, de uma cultura ainda judaica e cristã. Mas essa cultura ainda não deixa ainda o ser humano se manifestar de forma de forma totalmente natural e normal, a racionalidade ainda continua predominando Então o ser humano ainda deseja o mal presente? Ele não deseja o mal presente, e, e, o mal hoje é visto de um outro ponto de vista o mal hoje é visto quando você não está dentro dos preceitos religiosos dos seus usos e costumes. você é chamado de mal, se você pensar hoje de forma totalmente diferenciada dos grupos religiosos da predominância vigente hoje, você é visto como mal, como elemento mal, como uma coisa, como uma coisa normal, natural, você divergir do pensamento uniformizado. Porque ele coloca, o que ele coloca aqui a, que a natureza dela, é né? Muita gente coloca ali como que a, a natureza é externa ao homem, né? Ela tem os próprios mecanismos, porque é a potência também, né? Isso. Ah. E você vai de um ponto uma coisa muito importante que esse Baru fez, isso aí é uma coisa que eu tenho como uma coisa importante. A natureza não foi feita para o homem. A natureza ela tem uma independência total, absoluta, nas suas circunstâncias de ser. Essa, essa documentação que a igreja fez, que a natureza, isso é uma parte simbólica, foi feita para o homem, por causa dos seus frutos, por causa de tudo, ela tem a sua independência. Então aí Barucho... Ele bateu forte nessa questão, a natureza não foi feita para o homem. O homem é sufratário, total da natureza, aliás... Sim é um grande devedor dela, para falar a verdade, é um devedor dela, ela tem independência do que ela é, ela faz o que ela bem entende, ela não tem que dar satisfação para o homem nada. Então ela vai bem na, na questão de, de questão da, da ecologia, da ecologia, de tudo, Sim. nós é que hum. temos obrigação a ela, ela não tem obrigação a nós não, ela hum. faz o que ela bem entende aqui na terra, ela não foi feita para adocicamento do ser humano aqui não. Ela é porque Porque a pessoa, ela, ela, ela, eles matam, eles fazem a, as barbaridades pelo via economicista, né? Para um meio assim, não é condenando Mas o, o homem ainda, ele, ele, ele diz aí que aqui na proposição, se o é, pensar, a psique, ou no caso a alma, pudesse ter um conhecimento adequado de uma coisa futura, seria afetado relativamente essa coisa futura. Então, essa é uma coisa muito séria também do Barucho disso porque ele vai de conta essas teorias reencarnacionistas que, é que gosta de ver a, a parte futurista do ser humano. Sei, essa é uma questão chave. Se você tem de antemão a oportunidade de prever uma série de situações, que você pode jogar bem ou mal o que diz respeito à humanidade, você fica totalmente de é, uma forma, uma forma de uma forma errada é como se estivesse a véu da na natureza ele bate de frente nessa questão também porque sempre o homem presente né ele sempre acha, a maioria, não, não todos né, ainda bem né que a causa é, do mal é futuro não, não é o futuro, é o que está presente tanto é, é que eu vou fazer uma observação o racionalismo com toda a sua história e muitos filósofos usam, que, que é uma coisa linda e muito, e eu até particularmente tenho. tenho, tenho, tenho mas aonde foi levado o racionalismo? O racionalismo nosso, esse teórico de Kant e tudo mais, foi levado na parte econômica. Então ele entrou só na parte de, de desenvolvimento tecnológico? É é, especialmente na Angra Saxônica. Hum. Todo esse desenvolvimento do pensamento do racionalismo, deu no que deu, quando foi ver, é muito fácil de interpretar. Foi levado para o domínio para o domínio socioeconômico mais predominante nos países anglo saxônicos mas aí transferiram para o mundo todo e transferiram se para o mundo todo então o racionalismo hoje ele é uma vertente fácil de ser observada ele tem é apoiado em quatro bases é porque o mundo hoje tem dificuldades hoje é similares espiritualidades daí que vem a proposição é, é, que ele é a proposição sim 52 o homem 52. livre que Bom vive amigo. entre os ignorantes procura, quando ele é possível, evitar os seus favores dá para hoje o ser humano estar livre né? e ele como ele vive entre os meios da ignorância porque a ignorância que, como é que ele coloca a ignorância no nível de de, de aficções. Vamos, vamos, vamos analisar sim, o Baruski sem verendo dentro do seu contexto histórico. Nós não podíamos fugir do contexto histórico. As pessoas que eram mais ignorantes na época de Baruski eram as pessoas muito mais fáceis, muito mais fáceis de lidar, eram muito mais perceptivo, eram muito mais humanas no sentido literal do que aquelas outras pessoas que já dominavam a forma da organização do pensamento. Então, por isso que ele faz essa enfatização. Que é muito mais fácil se lidar com aqueles ignorantes, porque ele não pede favores. E os dons daí pediam muitos favores em relação às outras pessoas. E era muito mais fácil aprender com eles. Ah, hoje o ódio, né, porque ele bate sem falar do, do ódio, da, da questão das da, da aflições, né? O ódio, por exemplo, o ódio dos parentes. É muito mais penoso que o ódio dos estranhos? Sim que nós temos uma base com sanguínea familiar de afecções e, e envolve questões de, de âmbito religioso. É como se nós não pudéssemos, às vezes, sempre que nós temos que amar é, de qualquer maneira o nosso posto, mas a verdade tem afecções humanas dentro de lá e são é ser amado. Tem pessoas já, no meio familiar nosso que vão ser sinceros e honestos em de afecções, são canalhas, são ordinários, são pessoas que não têm condições de ser amado. Por mais que seja nascido ali com sua mãe, por mais que esteja a frase de cons tem, que não tem condições de amar ser humano. Porque religião significa religar a algo. É, religar a algo. Não é igreja. Não é igreja. Isso, Baruch, isso é, é. o Spinoza determinou bem, né? Então, é, é agradável recusar algo que é inútil ou útil? É recusável. Sim, ele está certo. mas vamos mostrando um exemplo aqui em termos um familiar. Há pessoas que aparentemente parecem ser úteis, mas tem que ser recusadas. Por mais que ela tenha afecções humanas, com sanguíneo, psicológico e tudo mais, embora ela seja útil ela tem que ser recusada. Ela causa um transtorno na sua vida pessoal, na sua vida espiritual geral. Aí entra a questão do ódio. É a questão hum. de afecções, de, de afecções de paixões que não se dão bem. Hum. Ou então um homem, é, um, um homem só, e homens, e homens, tenta, é, é, colocaria ele, é, coloca, eles ele se igualariam? Oh, pelo pensamento de Spinoza, os homens eles são feitos do mesmo tronco, do infinito, né? Mas tem características e genes e biológicos completamente diferentes. As afecções, elas são diferentes. Elas, se, elas estão assim, vivendo dentro da sociedade, mas porém tem as diferenças. E esses extremos, usando um pouco da, da terminologia hermética, elas não se tocam. Não, não se tocam. Um se aproxima e um se desaproxima. E essas afecções são assim, aproxima e. aqui consiga, é o, aí o ódio e o.. E o ódio fica sendo predominante. Hum. Só que tem uma questão mais séria que o Baruch é, preveu. Quando essas organizações do elas se uniformanizam e ela de alguma maneira exprega o ódio, o ódio religioso o fanatismo, da qual ele próprio foi vítima, ela se torna mais perigosa. Hum. Que vira exército de ódios de pessoas baseado em ideias que geralmente os homens hoje na atual eles se, é, se colocam com uma imagem ah eu tenho sorte é uma desculpa pela sua falta de julgamento é, do bem e do mal é exatamente isso. Uhum. exatamente isso é outra outra proposição que ele coloca que o homem, né, o homem com potência, o homem com potência ele ele é um sujeito que são ele é, ele se excita por duas ações contrárias e essas duas devem ser necessariamente produzir-se exatamente o ser humano é sempre o produto do quê ele produz situações emocionais sempre um sintoma alérgico dentro dele ele é triste ou ele é alegre, ou ele é alegre ou ele é triste, ou ele é odioso ou amoroso ele pode se manifestar essa manifestação em qualquer momento e em qualquer circunstância da sua afecção então ele é uma potência, ele é, é uma potência, de, de, de, de efeito, de, de situação e de circunstância a que é muito bem clara nisso ele é a sua própria causa, então. Ele é a própria sua causa. A potência da sua causa. Ele é a potência da sua causa. Mas é. ele pode ser domesticado dentro de uma visão espiritualista, ele pode trabalhar esse lado interior da sua ficção. Tem uns que tem uma ficção mais dolorosa. não sabe trabalhar essa dialética interna dele, viu um homem extremamente violento na sociedade. Então a, a, a, os, os homens. homens fica violento. Os homens se encadeiam com potência e podem imag fazer imagens de, de coisas imagens de coisas, de violências, de violências inimagináveis. É, e aí se uh, das afecções do corpo? Das afecções do corpo. Ah. Você imagina que diversas afecções do corpo, olha, de paixões não dominadas, em numa ideia só, como foi o caso da noite de São Bartolomeu, que matou 25 mil pessoas no Paris, As afecções que se estavam unidas em torno do mesmo ódio, do mesmo ideal, queimando é as pessoas lá, a fogueira, eles acharam aquilo tão normal, natural. Olha, como se fosse respirar. E era o ódio botido. Então, aí que é a paixão, então? A paixão, não, como diz aí? A paixão. No não. momento que ela é deformada. Ela é deformada hum. e o ser humano perde todo sentido. É uma ideia clara e distinta. sem decisão. Hum, pois é, na profissão 4 é, dele, é, não há nenhuma afecção do corpo que nós não possamos formar um conceito claro e distinto. Como assim? Por exemplo, se eu, se eu, se eu, tenho, se eu tenho uma condição é, de pensar o bem, né, de pensar o bem e o ódio está instalado ah, na terra com como já já tem muito ódio uma então, né? das aficções, né aí como é que como é que se coloca ah, é, parece assim bons, as pessoas parecem bons amigos mas não são embora não pareçam são então é aqui. Vamos analisar uma coisa muito interessante. Terminalizando o ser humano históricamente. Existe uma coisa chamada as convenções convenções sociais. As convenções existem para tornar essas afecções toleráveis mutualmente um ao outro. Na medida que eu consigo minimizar as minhas antipatias dentro das conveniências humanas, as minhas afecções humanas dentro dos padrões convencionais, eu dou uma tolerância às minhas, às minhas, aos meus olhos, os meus recursos, às minhas atenções. Eu olho de forma até meio, até, até meio aqui, meio cínica, mas porém sou obrigado a agir de forma cínica. Assim. Eu posso não gostar daquela pessoa, mas por uma questão conveniente social, eu sou, eu sou obrigado até a cumprimentá-lo, até ser fantasioso, até hipócrita com ele para frear afecções que às vezes não se dão bem, nós assistimos isso demais hum. muitos e existem as verdadeiras que amam também então para, assim, para colocar assim a, a, a, a, é próprio da inteligência divina sempre discutir aquele que vai discutir o belo ou não, não. A o infinito Caminha da seguinte forma quando ponto Spinoff, sempre buscar, buscando o que tem mais harmonioso, o que tem de mais belo, o que tem mais nobre em todos os aspectos, sendo ser finito. Normal, natural, que o ser humano sempre vai buscar o que tem de mais, embora as reflexões tenham as emoções, pode ser canalizada no sentido do mais belo possível. O que impede são os dogmas, o sentimento do medo, da religião, a dominação excessiva que estimula mais o óleo não buscar o que ele tem no óleo novo. Segundo a, a beleza do corpo é beleza animal. Se sobre ela, não está a inteligência. Que é essa proposição que se coloca, que hoje a beleza do corpo, a, as pessoas estão se... É, colocando a beleza do corpo acima da sua da do seu da sua é, dos seus infortúnios é, de não ter aquilo que o outro tem aí ocasiona ódio? Não! Esse é um um ponto chave é o seguinte o que ocasiona a inveja, o ódio que Na medida que você aprecia o belo O belo é apreciado nos contextos sociais Passa a ser animalesco belo Para algumas pessoas Na medida que ele com afecção humana Ele não atinge o mesmo nível do outro Ele produz uma afecção invejosa nele Aí ele vira uma besta fera ah, certo. Em relação a isso isso que espinosa está dizendo Então na outra proposição, o benfeitor não é quem visa a retribuição, mas quem optou por uma boa ação. É isso? É a ficção boa que ele fala? É a ficção boa que ele diz. Mas eu queria só fazer uma observação antes de entrar mais nos detalhes. Mas não podemos esquecer que o racionalismo, o racionalismo que esses filósofos chegou nesse estágio hoje, é um dos responsáveis também, tem meia culpa no estágio que o ser humano se encontra hoje. Porque ele só é. Porque ele vê, a maioria dos filósofos hoje fala assim, ah, eu só ateu, né? ateísmo. É o que eu pensei, é, é, muitos falaram assim, ah, eu não acredito. Por que não acredito? que a, as próprias, alguns não são todos, e aqueles outros que, que falam, né? E, então é, uns, uns filósofos, eu conheci um filósofo e falou assim. É mais difícil falar das coisas do infinito, do de Deus, do Deus todo, do que falar do, é, falar da, do ateísmo é fácil, muito fácil. É só falar que não existe Deus e pronto. Ah, ah sim. sim. Concordo plenamente. É que o racionalismo, e tanta igreja, bateu de tal forma o ser humano historicamente, que não quis dar ele possibilidade de um leve de outros padrões de informações. Quando deu as informações, Deus foi provocados Essa maneira de racionalizar o então, ser humano o ser humano só pode ser explicado através da racionalidade, da base empírica ou através do racionalismo. Eu acho, eu, eu acho uma forma racionária do, do, do, do, do, do, do racionalismo. E o que tem a outra que você falou no entrevista anterior também sobre o racionalismo religioso? Sai desse racionalismo ainda, que predominou em carne, o racionalismo religioso dificulta cada vez mais compreender as questões espirituais a de respeito ao infinito e deus vassalismo é religioso ele é tão perverso ele é tão mais perverso que esse outro é que ele, ele você tem várias várias informações do infinito mas De eles querem totalmente numa cadeia equivocada que você não consegue ter uma saída ele é tão pernicioso para esse outro por isso que ele é o, o ele foi é, o Baru ele foi foi foi, foi, é, expulso, foi expulso foi expulso do saren ele... né judaico é, e tanto isso. ele quando o Christ que né, ele pegava a libertar a, liber, a libertação o libertinismo né muita gente que eu falei que né, é, libertino não, eu quero estar fora da, da da igreja das forças da igreja ser controlado pela igreja então os calvinistas libertino que ele foi criado naquela época é, o Christ no caso né, na, na, na época que ele vivia ele, ele, ele, ele, ele Ficou com uma liberdade e no finalzinho ele, ele até falou assim, ah, eu desisto. O que que aconteceu? Ele falou, a razão, a razão acabou. A razão não é mais livre. Exatamente, que a razão ela ficou dogmatizada pela igreja, ela ficou dogmatizada pelo racionalismo histórico chegou uma hora que ele não se assim, desiste tentar buscar alguma coisa, então eu não tenho uma saída. Se eu vou pro lado aqui o racionalismo religioso se eu vou desse lado aqui é, é, eu não tem como então essa que é a cadeia que, que o ser humano se encontra hoje em dia na parte espiritual que e é, é Barusa que né é, combator de forma sistemática que ele, ele faz na proposição é, 70, né? O homem livre é que vive entre os ignorantes. Exatamente. Ele consegue viver entre os ignorantes. Mas ele não consegue viver entre os doutos indivíduos. Os doutos? Os doutos indivíduos porque ele está ou, com o racionalismo... Ou está com o racionalismo, e, o racionalismo religioso? Se você vai pegar um... É, eu não gosto dos trezeiros de universidades do Brasil. Se você pegar algumas universidades famosas, ele só tem quatro pensamentos para ele aqui. Então o, o homem livre o homem na propensão? É o mais ignorante. O ignorante que ele não está, sabe o que, contaminado pelas ideias... De boa-fé? Da, da boa... A, supostamente boa-fé, mas por trás disso tem todo um esquema organizado de pensamento por trás da mente dele. É difícil você conversar com uma pessoa que for, ou, ou, ou, uma universidade, aqui no Brasil, ele vem com essas quatro vertentes de pensamento, que é fácil, ó. É. Filologia, existencialismo, e, e mais outros, mais outros. Existencialismo? existencialismo. Então ele perdeu esses quatro pensamentos. Quer dizer, ou você conversa com existencialismo, filologia, existencialismo... Ex aí, aí ele puxa os outros, outros filósofos e fala... Mas esse puxou esse, esse puxou esse, esse puxou esse. Mas quando você fala para ele no Maruski, hum. ele já se perde. Porque são vertentes completamente diferentes. Tá. Obrigado pela... Pela... pela, pela as, minha, as minhas considerações finais... O ser humano não, não perca a perspectiva De buscar pensamentos novos E não fica só nessas vertentes Desse pensamento desses, dessas pessoas Procura filósofos que talvez tenham visões diferentes Da parte espiritual do racionalismo Tanto religioso como esse racionalismo Ateísta, Ateísta. Então, muito, obrigado, perspectiva. Ó. Obrigado, muito obrigado Obrigado tá, Obrigado pela experiência O então, mundo da expressão agradece O mundo da expressão agradece